Ai ai ah. E aí, beleza? Tudo bem, tranca? Como é que você tá? Eu estou bem, tô tranquilo Tudo, tudo, tudo, tudo Tranquilo favorável É E a vida? A vida, a vida, a vida tá, tá, a vida, a vida é, a vida tá boa, a vida tá fluindo. Aliás, estou fluindo com a vida, né? Melhor. E a sua gestão do fluir da vida? A minha gestão do fluir da vida? Hum. Oh, tá tranquilo. Tá congestionado? Não, não está congestionado, está fluindo também. Quando a gente se sente bem, é porque a gestão do fluido da vida está adequada, certo? Sim. O resultado de uma gestão adequada do fluido da vida é o bem-estar, é isso? É, mas e quando está congestionado? Quando está congestionado, aí dá a sensação de, de, de tensão, de estresse, agonia. Aí é ruim. É ruim, é ruim. É ruim, mas tem jeito, certo? Será? Uai. Até agora não encontrei uma condição que não teve jeito, não, mas não conheço todas as possibilidades possíveis. Para ter jeito, o gestor precisa liberar, não é não? É verdade. Precisa sair. Exato. Precisa permitir o, o, o fluxo. Exato. E o conflito de ideias não é ruim, não é verdade? O conflito de ideias? Conflito de ideias. É porque a palavra conflito vem associada com, com, com, com, com julgamentos de que conflito é ruim. Isso, mas o conflito de ideias não é ruim. Conflito de ideias? Não, não é ruim, seria apenas a exposição de ideias. Você expõe a sua, você igual, sabe jogo de carta? Você expõe a sua carta, eu expõe a minha carta. É, mas mesmo dentro, só você. Você observa um padrão, depois observa outro padrão. Aí você tem padrões distintos que são conflitantes. Você tem ideias pós-julgamento desses padrões. Gerando assim, inevitavelmente, um conflito de ideias. Ah, entendi. Sim, sim. Igual uma equação com, com, com. Nem na equação. Seria igual linhas em um programa onde a lógica ali não entra em conflito. Não dá para aquelas. É, é exato. Nesse sentido, não é, não é que é ruim, tranquilamente. contraste. Mas requer uma resolução, certo? É, mas não é ruim É uma oportunidade para que ocorra a gestão Isso, e a gestão nesse caso seria sinônimo de uma escolha Agência O exercício da agência é uma gestão Você está exercitando a sua escolha mais de uma vez Você faz muitas escolhas durante o dia, mesmo o seu dia sendo monótono, não é, Juliana? É verdade. Então você está fazendo uma gestão, uma gestão do seu dia. Há muitos conflitos no seu dia, não é verdade? Há muitos conflitos... Sim, há muitos conflitos. Há muitas ideias hum, simultâneas, digamos assim. Isso. Não há problema em usar o termo, não é? Porque é não, um termo que é bem claro, ele, é bem, ele define muito bem o seu objetivo existencial. Não, não há problema, mas é porque há ideias realmente simultâneas, onde na gestão do sistema em si é necessário filtrar uma uma ideia que representa tipo a, a próxima atividade, entendeu? Não, é. É, não dá para fazer dez atividades ao mesmo tempo. Isso. E o subconsciente é um conflito constante. Super. Sim, porque o, o, o subconsciente tem acesso a um infinito de ideias. É. Const... Em contraste com os padrões assimilados pós-ambientação do ser. Então, ter uma mente em conflito é algo porra, natural, não É. Hum. É o natural, sim. Algo natural. O problema não é o conflito. Entendi. O problema é a gestão do conflito. A gestão do conflito. E que parte da gestão do conflito? A dissociação do conflito. Como se o conflito fosse ruim. Aí você tenta dissociar o conflito, não tem contraste. Não tem contraste, não tem escolha. Se você não tem escolha, você não tem liberdade. Se você não tem liberdade, você não tem. Agência, inteligência, cognição Entendi, ao invés você se sentir no, no fluxo da vida Com a vida você se sente oprimido por algo É, você perde a sua identidade Por exemplo, vocês estão aprendendo nos cursos que vocês representam papéis Você tem um papel A Juliana é um papel, não só nos áudios, mas... A Tchuliana, que que é a atriz, né? Ela tem o papel dela, não é? Sim. Esse papel é representar o corpo, as ideias, a história, as suas responsabilidades em uma em uma estrutura ah, minimamente saudável. Sim. Interessante, né? É interessante. É, tranca. Então... É, a dificuldade, então, é na gestão da abundância, porque o conflito, nessa definição, então seria uma abundância de convites, ideias... Possibilidades. Opções, possibilidades. Não. O conflito, o problema, vem na aceitação de si mesmo. Você quer ser perfeito. E é a crença comum de que conflito é errado. Mas, por exemplo, o conflito... Porque uma guerra é uma espécie de conflito, certo? É um exemplo extremo de conflito. Não. Não. Uma guerra é uma decisão idiota pós-conflito Ah, entendi É uma maneira idiota de tentar gestar o conflito É, é uma gestão de conflito extremamente idiota Agora se falar o conflito físico, né? Você entra em combate Aí você está atribuindo né, uma característica ao conflito, né? Mas é uma subcategoria da guerra, é uma, é uma versão pessoal da, da gestão... É uma escolha, pós-conflito de ideias. ...da guerra, mas pós-conflito, é. exato. Você, você... houve uma decisão de entrar em combate com, com quem quer. Exato. Que a agressão é conflito? Não, a agressão é um ato agressivo, é um ato horrível. Mas esse ato, ele sucede o conflito, certo? Antes de ser sentir o impulso agressivo, houve um conflito na... na e uma tipo, má gestão. Assim, no processamento de dados dele. É. E uma má gestão. Isso. é o mal. Porque ele não faz a gestão desses conflitos. Agora, voltando. Você tem lá o seu papel, né? Seus papéis, muitos papéis. Sim, Um ser importante. Sim. <risos> um Não ser é importante, questão... cheio de papéis. Hum, né? Eu de... Eu acho que todo mundo é meio assim. importante é o meu, minha opinião. Eu lhe considero é um ser importante. Bem. Você aceita a minha opinião? Se liberto na sua liberdade é tão de, gentil. de expressão. Tão opinativa. gentil. Então, nessa, nessa, nessa gestão... De representação Imagina se você não assume seu papel Você não tem uma substituta, não né? é? Não, tem coisas que não dá para terceirizar Tem coisas que não, mas não tem Então fica sem você, sem o seu papel Agora Sim. vamos imaginar Isso, isso. agora saímos do, do cunho real Da energia onde você teve suas lembranças pessoais E vamos para um cunho imaginativo, filosófico Imagine que você tem suas características, características essas que definem a sua personalidade e suas habilidades, seus moldes para a expressão de tais habilidades. Perfeito? Nessa perfeição, em integridade, você abrange ah, soluções, expressando sempre seus gostos, seus direitos, suas formas. E suas fórmulas. Se você se molda, não faz do jeito que você queria, faz querendo agradar o outro, tenta se adaptar, reprimindo a si mesmo, você está abandonando o seu papel, não é? Sim, você está assumindo um outro papel sobre o qual você não tem, digamos assim, controle, tanto controle de domínio. Mas o UPA anterior, você abandonou justa causa, né? Abandonou o cargo, é aban... abandonou sua função <risos> Abandonou sua função, exatamente Função de ser você, não necessariamente é algo muito complexo Não é de trabalho, é só ser você mesma Se você abandona sua função, você sente um vazio Como se você não fizesse mais parte E aí você se sente agoniado, aí você tenta fazer parte Aí você tenta provar para si mesmo que faz parte Sempre se moldando e saindo da sua autenticidade Quando na verdade É respeitar seus próprios gostos para poder assumir seu papel Porque quando você sai do papel Parece que você não faz mais parte, você está desprotegido Você está... Desnud desnudo Você está... Peladinha né? Você está... Está ferrada Desporto. e mal paga é, Exatamente Desporto. Exatamente. Então é essa foco no papel, foco na, na, na, na disfunção da ambiguidade da ideia de conflito, foco na gestão desses conflitos, entender que são cosmos, são esferas dentro de esferas dentro de esferas interagindo por ressonância e exercitar a escolha e a agência representando a si mesmo respeitando os seus próprios gostos e maneiras. Isso já vai ser um passo enorme, um passo gigantesco em direção à estabilidade, autoconhecimento e satisfação pessoal e contribuição com o universo à sua volta. Tranca. Mas quando você diz papel, é o papel que o ser gosta de te representar, certo? Não são... Porque há papéis sociais que, que alguns seres se forçam... A, não, não. A se forçou, você já saiu do seu papel. Seu papel é fazer o que gosta. Tá bom. Então, seu papel sempre vai te trazer... Uh... Tesão. Ah, entendi. Sim. Você gosta dos papéis gosta. que são autênticos seus. Isso. Tem sim. É, bem, é Esse mapinha mesmo, é bem simples Porque a gente consegue sintetizar Mas é amplo, filosoficamente E nós deixamos, vamos parar por aqui Para não perder o fio da meada As pessoas vão estudando E vão se desenvolvendo, tá? Tranquilo muita força na peruca Ficou com alguma dúvida, Juliana? Uh, a única dúvida que me ficou É que a sensação de não pertencimento um, Que... que que isso gera, é porque o ser vai lá tentar ser um satélite na constelação do outro, certo? Ao invés de ser um astro, uma estrela, já que estamos usando esses termos papéis, representação, né, teatro, ao invés de ser uma estrela é na sua própria peça. Isso, ele deixa, de, ele sai do seu papel, ele sai do, ele sai do seu quadrado, né? Tem aquela lá, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado, ele sai do quadrado dele, porque ele não respeita seus gostos e maneiras. Entendo. E por isso, então, isso ele se sente como que à mercê do outro também, certo? Exatamente. Por isso que se o outro faz alguma outra coisa, qualquer coisa, o outro, a ah, outro, não conversa com ele por alguns tempos ou não, não dá atenção a ele, ele sente se sente como se o mundo dele estivesse é, é, ruindo. Exatamente. Entendi. E realmente está certo porque ele não está presente no, no, no, no, na constelação dele, hein? Exatamente. Entendi. Eu acho que eu entendi, traca. Exatamente. Paz. <risos> Mas... Gratidão.